Muito bem, mais um vídeo aqui para o canal. O que? Não acredito! Muito bem, mais um vídeo aqui para o canal, né? E aconteceu de novo, dessa vez no Ceará, né? Um militante aí é, do Partido dos Trabalhadores vandalizou aí uma igreja evangélica, né? Dessa vez foi a igreja Assembleia, é, Assembleia de Deus, né? Templo da Assembleia de Deus de Tauá, né? No Ceará. Foi alvo de ataque aí de um militante aí de esquerda, né? Então, é, a princípio aí, os valores estimados aí, é de cerca de 15 mil reais, né? É, quebrou ali vasos, quebrou a mesa ali que estava é, na frente ali do púlpito, né? Ou do altar ali, com vasos, enfim, com várias coisas, vários objetos ali. Quebrou o púlpito também, né? Que era um púlpito de, de vidro e também ficou aí um Top, né, no qual aí eles utilizavam provavelmente para fazer as projeções ali das letras das músicas, e também ali danificou ali uma caixa de som. Né? Então é, os caras estão raivosos, os caras estão aí é, depedrando, entrando mesmo nas igrejas e fazendo algazarra, e ainda tem muitas pessoas que se dizem cristãs que votam nesse tipo de partido. Ah, mas foi uma ação isolada! Então quer dizer que agora. Quando um militante de esquerda invade uma igreja, vandaliza, é, como aqui aconteceu aqui no Paraná, entra na igreja com toda a militância, é, faz algazarra, faz baderna, dali a pouco se afasta porque está, com, está sendo ameaçado ou está com problema psicológico. E não aconteceu com esse aqui também, né? Nesse aqui também, aqui em nota, parece que a família dele falou que ele, que ele sofre aí de transtornos mentais então, quer dizer que ele teve um surto. né? Então, quer dizer que para a esquerda, tudo a quebradeira que eles fazem em templos religiosos, para eles é que o rapaz teve um surto ou é, tomou uma decisão precipitada. Quando é do outro lado, quando é do lado da direita, é fascismo, nazismo e etc. E todos os ismos da vida. né? Então, para eles foi só um, um surto psicótico. Do outro lado, se acontece algo... É, não dessa maneira mas se acontece qualquer tipo de outra coisa é fascismo é nazismo é não sei o que lá eu é não sei o que lá eu é não sei o que lá né intolerante isso etc etc etc então quando é do lado da esquerda é de um modo do lado da direita é de outro modo né então é, tem aí um vídeo aí né eu não gosto muito não vou tocar o vídeo né porque por causa aí da plataforma mas aqui o, no vídeo aqui o rapaz aqui fala aí que ele entrou aí, quebrou tudo e, e... Enfim, em resposta ali A direção executiva aí do PT de Itauá Suspendeu a filiação do homem E a comissão de ética vai entrar Bom, mais uma vez vai dar em nada né? Assim como aqui em Curitiba Provavelmente vai dar em nada né é, é, Assim como eles ofenderam né Aqui também na igreja Eles ofenderam é, os fiéis ali de... É... O que está escrito ali de faz e homofóbico, né então é pegar e, e xingam todo mundo né mas quando é a turma da esquerda eles tiveram um surto psicótico né então tá aí mais uma é, da turma da esquerda mais uma aí é mais um templo religioso aí sendo atacado por esse tipo de pessoas né que tem surto psicótico né assim como o vereador daqui, que agora está afastado, não sei se ele já voltou aos trabalhos, mas que estava afastado por, por, por problemas médicos, né? Provavelmente por depressão. Esse aí teve um surto psicótico. O Adélio Bispo agiu sozinho também ao é um louco. Então, a gente vê que do lado da esquerda é tudo surto psicótico, né? Vamos ver aí o que acontece aí nessas eleições, né? Mais uma aí, para que quando começar o pleito eleitoral venha à tona. E vamos ver quantos votos, né? Os cristãos vão dar para esse tipo de gente que está enfraquecendo cada vez mais a igreja, não só a igreja evangélica, mas a igreja católica, onde entra ideologia é, de esquerda, onde entra teologia da libertação, onde entra identidade de gêneros e de outras coisas, né? A igreja aí está sendo enfraquecida cada vez mais para que os comunistas, né? Ou a turma do socialismo tome o poder. É. O Senhor Jesus nos ensina a amar né, aquelas, aqueles que nos odeiam. É óbvio que a gente não prega nenhum mal para esse tipo de pessoa, nem para eles, nem para os seus familiares. Temos que é, amar essas pessoas, orar por eles, mas é, eles estão aí simplesmente aí praticando aí algo que a Constituição condena. Vamos ver o que vai acontecer aí é, com esse cidadão, para ver se também ele... É, mais um que vai ser aliviado pela justiça do outro lado, presos sem, sem um inquérito instaurado, presos injustamente, com tornozeleira eletrônica e do outro lado podendo fazer o que quiser. Inscreva-se no canal, clique aí no sininho das notificações, tem o nosso apoio se aí embaixo, você que queira aí nos apoiar aí com qualquer valor fique à vontade e também aí na descrição do vídeo aí tem aí um e-book para você que queira aprender e começar no marketing digital. Tem aí um e-book aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e acessar para que você possa adquirir. Muito obrigado e até a próxima.